Você, Confuso, quer mandar um abraço pra quem? Oh. O meu, quero mandar um abraço pro, pro, pro meu amigo Lucas, pra avó dele, pra mãe dele e também pra, pra minha amada Amanda e pra minha filhinha Larissa. Você tem uma notícia que... Tem Alô, a... Renato, conhecido como Zaca, um abraço! Beleza. Aprendeu com quem? Ele lança do nada, velho. É que ele aprendeu com quem? Tem uma Maguila. Foi peidando. Ah, é. ah. Porra, Charles, você continua se cagando, velho. O barulho que foi ouvido daqui, velho. Porra, irmão. Gracia. Aí ele pedem pra vir pegar o copo com o cheiro de bosta. Eu até esqueci o que eu perguntava. Eu perdi a atenção. Pega o bom, pega o bom. ar, véio. Aí o outro vai engorvar aqui, bicho. Situação, meu. Tem máscara, é Meu uma... Deus, tinha que ser isso toda semana, cara. Ah, é, o cara se cagando. Não, eu quero isso toda semana, cara. Por favor. É, o Passat, é o barulho do Passat, 1974! Barulho do Chevette, 74! Meu Deus do céu! É o barulho do Passate. Vai, bola. Dá pouco, bola, que eu tenho alergia, sabe? um pouco de alergia não. Aí, tá bom. Boa, boa, boa. Ele quer, confuso o confuso quer? Dá pro confuso, dá pro confuso. Confugido. Eu ia perguntar um negócio para confuso e esqueci até com o puta vai, barulho. Confuso, vai, vai, vai. tá passando mal, <risos> oh, tá aqui! Tá aqui! vamos <risos> Ah, <eu posso risos> <voar na pica risos> Não, chega já, chega. <risos> vai ficar pior, cara. Meu <risos> senhor amado. Ai! Ai, eu tô passando Ai. mal, cara. Eu juro, obrigado, senhor, por isso. <risos>